vou o modern. parentes importantes Na Wizards of the Coast Mas trago de cabeça uma lista budget Em que um antigo jogador baiano me dizia O deck é lindo, o deck é maravilhoso Mas trago de cabeça uma lista budget Em que um antigo jogador baiano me dizia O deck é lindo, o deck é maravilhoso Conversado com pessoas Batalhado o meu caminho Mana vai dentro da noite E não tem um amigo sequer Que acredite nesse deck não Muito ruim E com toda a razão Mas não se preocupe meu amigo Veja a lista aqui comigo É só experimentação A build é realmente diferente a build é muito pior. É que eu sou um jogador latino-americano sem dinheiro no banco. Por favor, não diga que eu dei misplay. E é que eu sou um mau jogador. Por causa de vocês Mas se depois de jogar Você ainda quiser criticar Critique logo à tarde às três Que à noite eu tenho um torneio e não posso faltar Por causa de vocês E eu sou só um jogador Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes Na Wizards of the Coast mas estruturada Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria e esse foi o primeiro episódio da série MPB, Magic Popular Brasileiro. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa nossa primeira paródia da série e afinal de contas a gente é, todo mundo, jogadores latino-americanos sem muito dinheiro no banco. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer algumas pessoas que colaboraram para que ele acontecesse. Como a galera da Forja, conteúdo nerd, eu estou deixando uma anotação aqui, um card também e o link na descrição para vocês não deixarem de se inscrever no canal deles muito obrigado Namarconato e ao Renan Arnoni, o Legendary. A todas as pessoas que deram feedback a respeito da letra dessa música, como Rafael Rock do canal Mana Burn. E naturalmente a vocês todos, associados da Biblioteca de Alexandria, que assistiram a esse vídeo.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 e sem parentes importantes na Wizards of the Coast. E deixe também suas sugestões e críticas, afinal de contas são vocês, através desses comentários, que fazem com que a Biblioteca de Alexandria cresça e se desenvolva para se tornar um lugar melhor para todos os Planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, comece agora a economizar para sua mana base. Até mais! Ah, antes que eu me esqueça, deixe também suas sugestões de outras músicas que eu possa utilizar nessa série Magic Popular Brasileiro. Comente aqui embaixo músicas do cancioneiro popular brasileiro que vocês acham que podem virar boas paródias sobre Magic. Eu agradeço desde já a colaboração de vocês e espero vocês no próximo vídeo.